Boa, oh, não tá nada! Tô jogando bem Ai, e não tô gravando sim. nenhum lance por isso é. <risos> Agora sim, eu agora tá sim Vou olhando queda bem antes da Calma aí, aí. Não queda, eu recuei porque eu tô covarde tem queda? AAAAAH! Tô com 6 de eu life. Meio. Bei um, na verdade. Mehe! <risos> claro, Fizeram que eco. Falha. Eu tenho que comprar um teclado novo. Precisa comprar o um teclado novo? Da HyperX de 70 reais? Não, vou comprar um <risos> genérico daquele da, <risos> da banca de jornal. Multilaser, ah, multilaser É ah, um F4000. Tô <risos> ficando, acabei de. Engendiary. Né? Grenade out. F4000 é o nome do jogo de alguém meio antigo. Throwing que isso? Ah, sério que a HE é que cola no chão, velho. Uma HE é uma bola. Ai, esse jogo, nossa! Eu é um caramba, não gosto desse jogo! Flashbang! Opa! Ai! Tá queda menos 30. <risos> Ele pode pegar o pé. Ele pode vir pela base também. Né? Eu, você eu tem que sair da frente da Smoke. Eu tô muito mal com a FPS, pô. Meu PC morreu. <tos> Nunca vi pior. Vó com o Tep, velho. Invoca com o Tep, um... velho. Que mole. Bina. Pouco. não vai, não. Eu vou puxar uma M4. M4? Aê, moleque. Meu opinião, nem um por pouco agora. Okay. Eu acho. Perfeite. Mira a queda então. Perfeite. Passou. A merda, tem tenho que acelerar. Eu acho que eu sei que essa tá bosta tá já. AAAAAH! Ah, matou. Uhul! Ah, não, não, não. Pega a cara no, corpo. no meu corpo, a cara no meu corpo. Eu, no meu corpo. Não, eu não sei onde você tá, seu corpo. Desculpe. foi mal Foi isso. <risos> ah, não, não, não, não. Let's get done. E aí, passou o dia, não? Ai, só falta um dia então, acho que passei. Pode pode ah, ah, Boa. Nunca confiei. Nunca confiei, mas não me decepciona. Nunca perdi um clutch na minha vida, parceiro. Nunca perdi um clutch em um V1. Eu vou num V1 com 80x0. Calma, ai, ele é entrou. Ah, tem que ir, esse cara me deu HS. Ai! Nunca confiei na vida! Mentira! Não, ele pega o Mentira, não, cara! Tá trolando demais, velho! trollou o jogo! Eu de algo, então, né? Você tá trolando, cara! Você tá trolando! Com é, certeza, eu, eu tá tô trolando! Ver, rapaz, tá trolando, velho! Tá trolando! Calma! O cara pega de velho! Não é possível, Ai, passou por janela, não. Tá o louco, pegando. Puxa, esse cara tá de lado. Ah! Tô muito ruim. Ai, ah! ah! senti o tiro passar, hein? Tem meu... meu cabelo. Avança, o cara sabe que você tá aí. Ele vai tá mirando você. Calma, eu desço essa escada devagar, correr pra quê? Vou cansar depois. Caiu e morri. Puxa, como um cavalo marinho. Ah! Valeu! Você viu, mano? O Baleiro tem o melhor spray do Brasil. Tem o melhor spray do Brasil? Como é a assim? responsabilidade do cara, ele tem o melhor spray do Brasil. Aí o cara é responsável. Ele tem o melhor spray do Brasil. É comprovado pela NASA? Tô, tô cego, porque alguém me bangou. Tô mirando porta, mirando porta, você mira a queda. Não vai sair de lá. Cuida a queda, você não tá dando a cara pra queda, né? Não tô dando a cara pra nada, velho. tô dando a cara um pouco pro lófico caso passar. Eu pego ele na passagem. Tá, então beleza. Tá bem avançado. É, tá ah, tá bom! Olha, olha esse pre-fire! Não, isso não existe, cara. Eu não entendo, cara. Ele não dá um pre-fire em nada a ver. Cara. Ah. Ah, mentira, velho! A gente ah, começou aí. a perder round pra esses caras, não. Tô sentido nada. Mano, ele dá um pre-fire nada a ver, cara. Eu não, eu não sei. Não dá, velho. Esses caras pegam op e começam a jogar. É a raiva, mano. O quero... cara. Hum. Bora, queda nós dois. Vai, queda? Ah, bora. Vai. Se ele vai nascer pela bala, ele vai morrer. É pelo. alto dos covardes. Calma, eu tô procurando aqui. daqui. Essa. Ai, tamo preso muito ferrado, velho. Muito, muito ferrado. Véio. Ah, não. Eu agachei e bobei ali. Aí tem. Uma ba. E... One tap. É um tapa. Nossa, humilhou! Humilhou! Essa daí eu não deixava. Humilhou, humilhou Vou puxar scout Você vai puxar scout? Não 10 10 armas que Você pode sair correndo Não, um doente mano Desce queda, desce queda Desce queda Ah, tem 4? Sim, pode ser Eu coloquei no seu play Quadrado Eu acho que não tem quadrado Eles fazem eco, velho tô uma Direção. Ace. É não morri Um ace, parceiro. Matei o time inteiro. Realmente. É um hum. double kill. Aí matei o time inteiro. Calma, calma, calma, calma. Ai, foi mal pra ver. Eu não devia ter feito isso, eu me precipitei. Se <risos> eu dropar uma dropa se eu dropar uma alta. Tá aqui. Tá na mão. É só, pode tirar go, go, go. Calma, calma, calma. Calma, smoke, calma, calma smoke. Volto um Sim. pouco pra não levar a gaia no pé. Bota a fiz. queda pra mim Oi? Queda? Queda não cai, por quê? Si. Nunca caiu queda na minha vida Galinheiro Deduzir que tá galinheiro Tá na smoke aqui na queda, mas por enquanto não tá dando a cara não Boa! Varam cara. Vai tá pro quadrado. Ah! Não nunca matar. Rir. Ah, caralho tá. Boa, boa, boa! Boa, o tiro! Ou drop alguma coisa, ai, ah, não, não, não tenho um Eu não tenho um monte. Eu não dropa a AWP aí. Pega digo, pega a digo é? e dropa ah, alto. Aqui, confia, confia aqui, né? Calma. Calma, ai, meu deus, vai, daí sai perto que que Ah, Meu, como? Ah, volta, volta. Ai, que isso? Que susto! Que susto! Eu vou te ver, agora. Vamos Faz eco, faz eco, faz eco, faz eco! Deixa eu uma Toma ah, Vamos cair em queda rápido! Não, espera um pouco! Espera um pouco para cair! A gente tem que esperar um cara aparecer! Rapidaço, vem! Rapidaço? Então só vai. Então só vai. Aí, ó. já era Boa, mesmo, boa, não. boa. Tá de alpi, tá de alp. Eu confio. Meu amigo. Você... Meu Deus. <risos> que agonia. <risos> meu amigo, ai, puxou, feio, feio, feio isso, feio, <risos> uh... essa daí foi boa, essa daí foi boa, não, upa, <risos> ai, vamos ver a patente dos sapatos. Ah, também? Como vai o padre...